Denis Meira, 6511. Para fazer acontecer. Desta feita, estou apoiando para deputado estadual Aldenis Meiras, por entender que é uma pessoa competente, que tem condição de trazer muitas melhorias para o nosso município. Preocupado com o social, isso já está comprovado. Por isso, peço o seu voto para deputado estadual Aldenis Denis Aldenis Meira. Fazer ver acontecer